Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar olha só vou te mostrar aqui na prática que você está deixando de ganhar dinheiro da forma mais simples possível te garanto tá te garanto com toda a autoridade que essa é a forma mais simples mais simples pra você ter ideia mais simples em seis anos que eu trabalho com marketing digital essa é uma das formas mais simples que eu utilizo para ganhar dinheiro, para vender todos os dias. Eu vou te mostrar aqui quando eu não estou de brincadeira, não estou mentindo para você. Tanto é que agora mesmo eu estou entregando produto para você ver. Eu entrego esse produto aqui. Eu falei, por que não levar esse conteúdo aqui para os inscritos no canal? Por quê? Porque a rede realmente trazer para você, gente, uma coisa que realmente funciona, coisa que de fato vai fazer você vender. Tá, eu vou te mostrar daqui a pouco no meu e-mail as vendas que eu faço todos os dias. eu vou te mostrar aqui agora. Vou entregar três produtos aqui. Você vai ver como que eu entrego. Como que eu faço? existe várias formas tá, de entregar. Tem a forma de você entregar de forma automática e da forma de fazer manual. Eu faço das duas formas. Tá, porque eu faço das duas formas. Porque tem que ver que o cadastro do de produto depois tipo, sai antes. Cadastro do produto na monetiz né? Subo um produto lá na Mantis, no Mercado Livre, e acaba que antes de eu cadastrar ele com a automação que seria eu fazer as configurações de automação de entrega automática acaba que o produto sai vendo e quando sai vendo eu venho aqui já entrega de forma não é você vai ver como você pode também estar tá fazendo isso aí tá mas só que antes de você antes da gente continuar com esse vídeo que é que eu peço eu peço que você venha aqui no canal vem aqui no canal se inscreve tá aqui abaixo desse vídeo tem um botãozinho aí vermelho se inscreve aí eu tenho certeza que esse conteúdo passar aqui porque eu, eu vou te dar já o um, um meu caminho aqui de como se você fizer só que eu tô mostrando aqui você já vai ter resultado sem mentira nenhuma tá você tem ideia tanto é que aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o grupo de do, do nosso WhatsApp e olha que o nosso grupo de alunos para você ver que quem tá lá já tá tendo resultados você pode também estar tendo suas dúvidas a gente aqui não quer só vender a gente também quer entregar conteúdo de qualidade não só aqui dentro do canal como também lá no grupo em pessoas que não comprou nosso treinamento mas também está no mesmo no mesmo grupo junto é no grupo de alunos tá então já se inscreve aqui no canal só que eu vou pedir um favorzinho para você também você vai vir aqui era é, para você se inscrever você vai o seguinte nesse você vai estar nesse vídeo deixa eu terminar o vídeo você vai vir aqui início no canal você vai vir aqui é, no canal da nossa Isso. amiga Agnalmeida ela tá aqui abaixo tá cara sensacional os conteúdo dela é se você quer aprender tudo sobre mídia digital ela vai te ensinar aqui tudo de forma gratuita então você desce aqui se inscreve aqui no canal dela que você vai aprender muita coisa também tá então se muito em relação é não se esquece de se inscrever cara deixa seu comentário também deixa sua dúvida tem dúvida sobre, sobre produtos pele sobre produtos digitais é onde conseguir produtos. a gente vai deixar tudo aqui no né, canal para você a gente vai deixar ou seja suas dúvidas, é o que a gente vai deixar aqui para você. Ah, onde eu esse produto, José? Cara, a gente vai ter o maior prazer de gravar um vídeo mostrando para você como você encontra, vai encontrar, tá? Só que se você prestar atenção no que eu vou fazer, cara, você já consegue aí, já consegue muito bem pegar a ideia do projeto e já ganhar dinheiro. E garanto, tá? Garanto para você. Lembrando, tá, abre aspas, que eu não tô falando de tráfego pago, tá? Tô falando de quando eu falar aqui de a forma mais simples de vender, ah mas, ah, mas sempre tem aqueles redes que vai dizer assim, ah, mas se eu fizer drop, eu vou vender mais rápido, vai fazer teu drop. Ah, mas se eu fizer tráfego pago, eu vou vender mais rápido, vá fazer seu tráfego pago. A ideia aqui é você trabalhar de forma orgânica, sem precisar investir um único centavo. Se você já tem produtos, hoje em dia a gente navegando aqui na internet, a gente encontra tanto conteúdo gratuito que uma boa parte se você consegue revender, porque tem pessoas que não têm acesso a esse conteúdo e você pode levar, levar para ele aí através do Mercado Livre. Tá? Então Vamos aqui é para você ver como que entrega os produtos, cara, todo dia, todo dia eu vendo, inclusive, eu, a, a estava conversando hoje lá no grupo de, de alunos, tem um, tem um dos alunos lá que em dois meses fez 320 vendas, 320 vendas, cara, isso, isso para nós é muito satisfatório a gente vê que o nosso trabalho realmente vem agregando valor e mudando a vida de pessoas, tá pra você para você tem ideia, 320 vendas. Em dois meses de Mercado Livre, cara, produtos digitais, ou seja, são produtos que você compra lá e se vende pro resto da vida, porque você simplesmente vai tirando cópia. Você, alguém comprou, comprou, você pega o link, copia e manda pro cara, o cara baixou, pronto, já tá com o produto de lá e você não tem custo nenhum, beleza? Beleza, vamos lá então, como é que eu entrego os produtos? Tá? Pra você ter ideia, vou vir agora aqui numa pasta minha, que ainda fica meus produtos, só para você ter ideia de como é que eu trabalho aqui, tá? Olha só, gente, sensacional essa forma de, de trabalhar com Mercado Livre eu garanto para você que é a forma mais simples mais simples hoje a forma mais simples de se ganhar dinheiro através da internet coisas que muitos grupos muita gente que fala que é guru é tenta te ensinar tipo tenta entregar lá um monte de, de enchimento de linguiça no final das contas você não vem sabe porque é muita teoria envolvida nada e nada de praia. Só que no meu caso aqui quando eu trago quando eu trago conteúdo aqui para os inscritos do canal e para os meus alunos são conteúdos que realmente eu aplico e que funciona para que funciona para mim tá Vou abrir aqui meu drive para você ver. Olha só, você vai ver a quantidade de produtos que eu tenho aqui. Só para você ter ideia, tá? Ah, para você ter ideia. Esses produtos aqui que estão tá marcados em verde, só para você ter ideia, eu vou explicar um pouquinho aqui. É bom, é bom te passar essa, é, essas informações, porque a partir disso aqui, você faz o quê? Você, quando tiver seus produtos, você vai elaborar e organizar de uma forma profissional é da forma que a gente aplica a gente faz que? a gente deixa aqui tudo profissional porque quando o um cliente compra a gente sabe onde é que tá todos os produtos para você ter ideia eu tenho mais de mil produtos tá aqui na minha na na, na meu acervo do produto para vender no mercado livre eu tenho mais de mil produtos só para você ter ideia olha só isso aqui são os projetos que estão alvo esses projetos projetos aqui que estão em cores são projetos que vêm mais um exemplo tanto é que esses projetos aqui estão em verde aqui ó, é, esses aqui são os projetos que eu consigo vender por um preço bem maior tá um exemplo eu tenho a média de preço lá na, na minha conta que vai desde de 990 até 39 90 então cada produto aqui ele tem uma já consigo é separar ele não misturar jogar ele no meio da manada são produtos que fica separado só, só para você ter ideia tá isso fica separado através disso aqui eu consigo valorizar mais o um exemplo então eu sei que esses produtos aqui são produtos que são carro-chefe onde eu vou vender mais então deixando mais organizado aqui porque quando o cliente compra são produtos que saem, saem mais então vem de faz o acesso aqui copio e já manda para o cliente tá só que agora nosso cliente ele comprou o que ele comprou ele comprou esse, esse produto aqui que é o produto de pega ele aqui ó que é esse de pijama aqui esse modo de pijama Olha só o que é que eu vou fazer aqui agora vou só direito no mouse vou clicar em gerar link olha só que sensacional eu vou clicar aqui em copiar e copiar aqui o link copiar aqui o link, olha só, gente, sensacional, tô passando aqui para vocês uma dica sensacional, tá? Lembrando, gente, que se você ainda não é aluno no nosso treinamento, tá? Cara, tá um preço muito irrisório, muito irrisório o preço pelo conteúdo que a gente ensina, tá? Pra você ter ideia, como eu falei aqui, depoimento de aluno, você, se entrar no grupo, você vai ver mais de 320 venda em apenas dois meses, tá? Dois meses de trabalho com o livre. só pra você ter ideia, tá? Vou clicar aqui em concluir eu aqui abrir meu bloco de notas que esse bloco de nota tenho aqui já as minhas coisas mais organizadas. traz são textos para pronto onde esses textos eu já mando para o cliente gente fazendo simplesmente isso tá trabalhando algumas horas por dia eu consigo aqui faturar uma grana legal através do Mercado Livre tá então olha só vou estar utilizando esse texto aqui vai vai vai sensacional o que é que eu faço aqui ó isso que eu tô fazendo de forma manual tá só que a gente ensina o treinamento você fazer tudo isso aqui de forma automática então não importa o, que o cliente comprar ele já recebe de forma automática através do Mercado Livre da, da, no chat do Mercado Livre vou substituir esse link aqui esse que é o link de uma entrega vou colocar o link que eu acabei de pegar lá e vou pegar aqui ó você vai ver como é que vai, vai, vai ficar funcionar a entrega aqui agora olha só vou abrir aqui botar Mercado Livre a pessoa que comprou foi esse daqui olha só isso aqui é tudo produto para entregar tá Vamos pegar aqui. É, vamos pegar aqui, vamos no Beleza, vamos aqui entregar não esse aqui, não, esse aqui já é o produto que eu tenho entregado aqui a pouco também. Vamos ver aqui qual que é. Nós esse também é isso aqui. Olha só, tá aqui. A cliente já mandou um e-mail. Vou mandar o link aqui para ela, já o texto para ela. Olha só, vou mandar mandei o texto para ela. Vou te explicar como é que tá o texto aqui, ó. Obrigado pela sua compra. Para acessar seu conteúdo, é de ó Obrigado por sua compra, para ter acesso ao seu conteúdo é, da sua compra, basta copiar o link abaixo, no seu é, basta copiar e colar o link no seu navegador, aí coloca aqui abaixo, tem para copiar, aí em seguida o que é que eu faço, é, vou pegar aqui outro texto, que é aqui abaixo, esse aqui ó, que é já uma, uma, um texto de, mostrando que eu sou uma pessoa que vou dar um suporte para ela caso ela tenha dúvida, e colocar aqui ó, e aqui eu já falo para ela, ó, abrir abrir, abrir abrir reclamação é desnecessário, pois não se prejudica perante o Mercado Livre. Isso aqui você já está colocando uma forma que se a pessoa tiver algum problema, ela entra em contato com você antes de reclamar. Tem pessoas que não conseguem baixar o conteúdo. O é que você faz? Você explica para ela aqui que você abrir reclamação é desnecessário. E tem um tempo, cada demanda, aí você tem tá entregue nosso produto, você não consegue dar aquele suporte de imediato, tá? É, Temos o maior suporte do Mercado Livre. Sempre vamos, sempre vamos, sempre vamos te atender. Se demorar um pouco, é porque estão com uma alta demanda, uma demanda muito alta. Ou seja, você vai entender que tem que esperar um pouco até você retornar. Beleza? Esse aqui é o primeiro produto entregue. Beleza, já mandei para mulher. O que, é que eu faço aqui agora? Vou vir aqui agora, subir aqui no chat aqui em cima. Vou clicar em detalhe da venda. Vem aqui, clico em o que? Clico em. Já entreguei o produto. Show de bola, gente. Basicamente isso, tá? É... Deixa eu tomar uma aula aqui, dar uma pausa para tomar uma água. Beleza, acabei de tomar algo aqui. Vai que legal também. Aqui o cliente, aqui assim, ele acabou deixando o e-mail também. Que eu pedi para ela deixar o e-mail dela a, anteriormente. O que é que eu faço aqui para garantir a entrega do produto. Tá, nada melhor, nada melhor que você ter a garantia. Eu copio o e-mail dela. Eu vou aqui na minha pasta, vou aqui na pasta da do Moji, né, Desse projeto aqui. Vou clicar em compartilhar, vou colocar aqui o e-mail dela tá vou colocar aqui, pegar aqui o nome do produto que é para ela receber no e-mail dela essa mensagem que é para entender que isso é a compra dela bota aqui para eleitor e vou fazer o que vou enviar ou seja eu tenho, eu tenho duas garantias que o cliente recebeu o produto um através do chat do Mercado Livre e outra que ela vai receber diretamente no e-mail dela cara acabei de entregar aqui tudo concluído é uma das formas mais fácil de se fazer venda para você ter ideia a quantidade de produto que eu tenho só que tem 600 produtos é todas as partes aqui com 300, com 800, daí por diante, dá para você ter ideia. Beleza, volta aqui. Foto que já enviei, Acab acabei de enviar. beleza, show de bola. ele tá, vai estar tá satisfeito. Eu recebi o dela. Esse produto eu vendo ele a 14,90 e fica depois que criar as peças do Mercado Livre. Ele me sobra as ou menos que 7, um pouquinho, quase 8 reais mais ou menos. Só que tem questão. A questão tá isso aqui é produto arquivo digital então posso vender quantas vezes eu quiser entendeu ou seja então daqui gente dá para trabalhar uma grana legal mais de mil reais por mês você consegue tirar fácil de lógico quando eu falo fácil depois que você tem bastante conteúdo lógico que você vai se não que ele ganhar bastante dinheiro com um lugar, ganhar bastante dinheiro Vou Fazer bastante venda com um único produto, então né? você ter ideia? Eu tenho mais ou menos acho, uns 300 anúncios no Mercado Livre, só no cadastro mais por falta de tempo. Tá, então esse aqui já foi entregue. Vamos entregar o próximo, junto aqui. Vamos pro próximo aqui agora. E a gente vai aqui nesse, nesse outro cliente aqui. Olha só, para você ter ideia, esse produto aqui eu vendo a é R$19,90. Vamos entregar esse produto pro cliente. Show de bola, vamos entregar. É, boa noite, já mandar bonito para ele. Boa noite, já estou enviando. Beleza? Vou fazer o que? Vou lá no projeto, montar tá meus projeto aqui, vou procurar aqui a, aquele projeto de caçamba. Cadê? Onde é que ele tá aqui? Só encontrar onde é que ele tá aqui. Ele vai estar tá na segunda pasta, que nessa, vai estar tá nessa pasta aqui. Beleza? Tá aqui ó. Já vou copiar o link. Olha só, vou copiar o link, clicar em concluir. Vou no meu, no meu bloco nota aqui. Como o cliente não deixou o e-mail, se tivesse deixado o e-mail, eu mandava para ele o e-mail também. Mas ele não deixou. Vamos pegar aqui, ó. Trocar esse link. Vamos pegar esse texto aqui. Vamos mandar lá para o cliente, lá no Mercado Livre. Né? Show de bola, eu mandei. Beleza. A gente volta lá, pega a segunda mensagem, que é aquela mensagem para fazer, porque às vezes o cliente tem dificuldade. Você pede o WhatsApp dele, é e aqui pode, depois que faz a venda, assim. não Nunca peço o WhatsApp de um cliente ou mande para ele antes de concluir a venda depois que você fecha a venda se você pode pedir o WhatsApp dele e mandar do pro produto dele também através do, do, do WhatsApp tá vou mandar aqui a mensagem show de bola aqui tá entrega o produto olha só tá entrega. isso é uma prova que do, do que eu ensino aqui no no, no, no canal do que eu passo para vocês de fato é verídico aqui não tem que negócio de a ah, mais o quero é uma coisa mais é prova que vem eu tô mostrando para vocês que vende tá todo dia eu faço uma porrada de venda todos os dias vamos ver aqui agora vamos detalhe da venda vamos pegar vamos descer aqui vou clicar aqui detalhes da venda vou descer aqui agora a ah, você tem ideia ganho 1190 então ganhei oito e pouco naquela outra venda em sete e pouco quase oito reais aqui eu já completo os outros lá então só aqui já ganhei 19 reais sobre esses dois produtinhos ah, em média cara você tem eu consigo tirar fácil aqui todos os meses três três três mil só com essa estratégia aqui tá lembrando que tem outras forma de, de gerar receita aqui no mercado livre. Mercado Livre não né na internet com o meu canal do YouTube é meus treinamentos que eu vendo isso aqui é um da sua hoje gente e vocês são isso aqui é sensacional tá aqui já foi aqui oito e pouco vou fazer o que agora aqui vou marcar que entreguei vou marcar o comprador já está com o produto e vamos confirmar gente é isso aí como vocês podem ver de forma bem simples acabei de mostrar para vocês como que é fácil você tá fazendo venda através do Mercado Livre utilizando produto digital e realmente todos os dois que eu entreguei aqui, o primeiro um é os moldes de roupa, tá? Seria o de roupa de pijama para quem trabalha com hospital, para quem é enfermeiro. Esse aqui são projetos de caçamba estacionária. O que seria isso? Seria que as caçamba que você vê que as pessoas alugam, alugam, quando tá fazendo uma obra, deixa ela lá do lado da obra. E com isso a pessoa vai lá, é, quem quer construir essas caçamba vai lá e vende, tá? É compra esses projetos, vai lá constrói e As caçamba acaba vendendo. Você pode ver aqui, é 11 reais falsinho aqui. Tem mais outra venda para entregar, que essa outra aqui, você aqui já concluí, Tem mais essa outra venda aqui para chegar, para entregar de 14,90. Dá bom só clicar aqui para você ver quanto que é de comissão. Como então, você vê, 6,90. Só para você ter ideia aqui, só nessas três vendinhas aqui já foi mais um pouco mais de 25 reais ganho, tá? Nessas três vendas. Bom, isso, isso é venda agora no finalzinho da tarde, tá? Fora, imagina se fosse colocar aí para ah, Você pode ver que eu não tô mentindo aqui ah, às 15 horas, tá vendo? Às 15 horas foi vendido. Teve as outras, né? Que foram um pouco depois. Mas você vê em poucas horas aí, 25 reais no Mercado Livre. Gente, é fácil demais de aplicar, não tem segredo, tá? E agora eu vou deixar o um convite para você. Se você quer participar do nosso treinamento, ou tanto faz, se quiser entrar no grupo também, se assim, não vai pagar nada, entrar no grupo. O link aqui vai estar na descrição do, do vídeo, beleza? Fica por aqui e até o próximo vídeo.